Olá, o meu nome é Isabel Lindim, sou jornalista do 74. Este ano vou estar em Glasgow na COP26, a Conferência das Nações Unidas dedicada às alterações climáticas. Em conjunto com a Joana Ramiro, vamos fazer um trabalho que vai um pouco além da cobertura mediática habitual, muito centrada nos, nos grandes discursos e nas negociações. A COP é o local onde se decide o futuro de todos nós e, e, e onde se cite também até onde é que vão os compromissos. O nosso será o de mostrar os grandes interesses financeiros que estão em volta deste evento, a banca que, que está em, na órbita desta, desta conferência e, e queremos também mostrar o que é que se decide globalmente e o que é que é decidido Uh, localmente neste país em que nós vivemos e que é o mais vulnerável da Europa. Uh, vamos também para as ruas de Glasgow para fazer uma cobertura uh, dos, da contracope e saber qual é que é o trabalho dos ativistas que tanto lutam por uma justiça climática e social. Uh, para isso precisamos da vossa, da vossa ajuda, do vosso contributo para que este jornalismo independente chego mais longe, grande ou pequena, será uma contribuição muito importante, por isso podem ajudar-nos a ir além do blá blá blá, clicando nesse link. Obrigada.